Olá pessoal, é, eu sou Lena Araújo, para quem nunca me viu, para quem nunca assistiu aos meus vídeos, e eu estou aqui hoje para fazer um vídeo, vou falar sobre a gratidão, é rapidinho, tá? É, mas antes eu quero pedir desculpa pela falha que eu cometi. Eu fiz um vídeo sobre o Pono da Nova Era. E eu não fiz uma introdução, né? Como era só o áudio da, da gravação, eu, eu não fiz a introdução falando que poderia baixar pelo celular o áudio. Então agora eu estou fazendo isso. É, eu vou, de, vou deixar aqui no cards, né? E na descrição também eu vou deixar o link do áudio para vocês baixarem no celular, tá? É gratuito para ouvir de manhã e à noite e durante o dia se quiserem também porque isso vai potencial quanto mais ouvir mais potencializa né vai eliminando as crenças limitantes e nós vamos expandindo mais a consciência ok então é, falando na gratidão é, a gratidão é assim a gente ouve um, hoje em dia todo mundo ai ah, é gratidão para lá é gratidão para cá né tudo é gratidão a pessoa fala ai, como você tá bonita, ai, gratidão! Ai ai que café gostoso que você fez, gratidão! Gratidão. Então, a gratidão é muito mais que um obrigado, a gratidão é um sentimento. Então, é, ela sendo um sentimento, faz, um, faz a gente vibrar. E a gente vibrando eleva a nossa frequência, né? Porque o sentimento é o segredo. Para que a gente receba coisas boas. Então, eu. eu é, muitas pessoas fazem o caderno da gratidão, eu também faço o caderno da gratidão. E antes eu fazia assim: eu levantava, acordava, né? E falava assim: deixa eu fazer o caderno da gratidão logo, porque aí eu fico livre disso, né? Já faço e fico tranquilo. E já ia lá e ficava: eu agradeço, eu sou grata. Obrigado por isso, obrigado por aquilo, sem sentimento nenhum, né? Eu não conseguia, mas também eu, eu não tinha noção que era tão importante ter esse sentimento, depois que eu fui aprendendo, né? E é, e é correto. Em nossos agradecimentos, na nossa gratidão, quando nós colocamos o sentimento, é elevando a nossa frequência, vai enchendo cada vez mais o baldinho da nossa frequência no plano espiritual. E aí quando aquele baldinho estiver cheio, né, ele vai transbordar, se tornando real o que nós agradecemos, o que nós tivemos aquele sentimento da gratidão. Então, é, fica, é apenas uma dica, tá? Porque muitas pessoas não sabem, porque é, assim como eu achava, muitas pessoas acham também que é só escrever, eu agradeço por isso, por isso, por isso. E não é só escrever. O escrever é importante, mas o sentimento é mais ainda. Então, é, tem um, um modo legal de fazer o Caderno da Gratidão, Começar agradecendo pelo que a gente já tem, né? Você agradece pelo que já tem. É, por exemplo, se eu for eu, quando eu faço, eu, eu agradeço pela, pelo meu lar, pela minha casa, pela minha família, né? Agradeço por tudo que eu tenho. Aí vai, vai aparecendo o sentimento. Aparecendo o sentimento, aí você agradece pelo que você não tem ainda como se já tivesse. Eu agradeço pelo carro que eu comprei, eu agradeço por isso e por isso, gratidão, eu sou grata, mas com sentimento. Porque nós sabemos, eu vou repetir, que o sentimento é o segredo, né? Todos os, os autores dos livros que entendem sobre a expansão da consciência, eles falam isso. É, Joseph Murphy, o, o Atlas de Waters, né? É, é, o Revieque dos Segredos da Mente Milionária. Que eu vou fazer vídeo sobre esse livro, mas não, não será áudio, será, um, será vídeos mesmo, né? Eu aparecendo e falando. E faz tempo que eu não faço vídeos, né? Então, e eu amo fazer isso. Então, é isso, gente. É, é uma dica. A, a gratidão ela tem que ser sentida, né? Não só falada. Porque o sentimento é o segredo e, e, e que se torna uma vibração e que se torna na frequência que é alcançada pelo divino, ok? Porque ele não entende, é, só entende do nosso sentimento, né? O que vale é, é a frequência através do sentimento. Então, gente, eu agradeço vocês que estão assistindo e aqueles que não são inscritos ainda... Que se inscreva no, no canal, ative no sininho preto aí de notificação é, e, e em todas para vocês receberem todos, toda vez que eu postar um vídeo vocês vão receber, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que vocês imaginam que precisa ter essa dica, né saber disso e eu agradeço muito, porque para nós é, essas interação as curtidas as notificações né pelo sininho o comentário é muito importante por quê porque a plataforma ela envia para outras para outras pessoas se não tiver interação nenhuma olha eles não encaminham né então como a gente é, que faz os vídeos quer que o canal cresça então é necessário isso tá é, e eu sei, vocês sabem <risos> É que eu gosto de falar Então, gente, muito obrigada E até o meu próximo vídeo, tá? Obrigado, né? E até mais